Este ano o convite do Ricardo surgiu na profissionalização do evento, daí uh, sermos se calhar o primeiro evento deste ano de todo o país em que vamos ter as principais marcas de chocolate associadas, seja a Cacalbô, seja a Barri, entre outras, uh, e também trazer, como o Ricardo disse, e bem uh, os melhores artesãos de chocolate. Este evento. Vamos ter pessoas da Madeira, vamos ter pessoas do norte e do sul do país e vamos ter realmente aqui os melhores. A ideia também é tornar o evento, como já referi, mais profissional, mas também virado para toda uma cultura que está agora emergente. Vamos ter também workshops vegans com profissionais de. de pastelaria pega em Portugal a parte de cozinha, da parte do bar, portanto a ideia é não focarmos muito só num público alvo, na parte, neste caso de, da parte da pastelaria, mas que consigamos mostrar ao, às pessoas que o chocolate tem uma vertente muito alargada. Desde o início, quando a gente chegou aqui, é, desde 2016, a gente participa com a questão de da criação das esculturas e também da residência artística, né, onde o intuito não é só fazer esculturas e também transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento com os pasteleiros locais. Isso é muito bacana. E retomar esse projeto, fazer parte dessa história também, de, dessa data comemorativa dos 20 anos aí do, do festival é muito importante e também eu trouxe aqui para vocês verem quem nunca viu de perto o processo criativo das esculturas a gente trouxe algumas peças aqui depois vocês podem chegar mais próximo é, mostrar aqui o desafio dessas esculturas desde o início quando eu cheguei aqui mostrar essa arte 100% em chocolate tá então aqui o grande diferencial é não ter nada dentro de metal esferovite arame qualquer tipo de estrutura então é 100% em chocolate então é, é muita técnica, muita dedicação, horas de trabalho, mas no final de tudo é muito gratificante. Agradeço também o pessoal, essa equipe, que sempre nos ajuda até essas esculturas estarem prontas para a exposição. Então a gente está aqui é, com mais esse desafio, que é fazer essas peças aí que remetem aos anos, aos anos 20. Também aqui falar da Corrida do Chocolate. A Corrida do Chocolate vai ser a terceira edição, uma corrida lançada pelo Hobbits mais ativo e para o Clube de Atletismo de Óbidos, a quem também dou os parabéns por se terem junto ao município de Óbidos para relançar esta corrida. Hoje esta corrida já é uma marca, é só a terceira e já é uma marca. Nós já sentimos que as pessoas estão à espera que haja corrida de chocolate. Uh, também a segunda edição da caminhada, vão ter um percurso emblemático, um percurso com umas vistas deslumbrantes uh, à volta do castelo, 10 quilómetros e por isso queremos convidar todos os atletas, mas também todas as pessoas do nosso conselho que venham participar. O chocolate tem muitas propriedades que são importantes na nossa vida, no nosso organismo e conjugar uma corrida com o chocolate é algo que a é, partida nos traz benefícios e por isso juntar todas estas valências que nós temos em óbitos fortalecem o nosso evento.